Não sei se vocês sabem, mas tem rinite alérgica. Vou até papel higiênico aqui, ó. De reserva, pra não. Aquele queijo não sair. <risos> Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seide e vocês estão aqui no Leite com Biscoito <risos> Para vocês do outro lado que chegou agora, seja muito bem-vindo Esse é o Leite com Biscoito, a casa nossa, a gente faz o que a gente quiser por aqui Fazia algum tempo que eu tava querendo trazer para vocês vídeo de pulseira só que eu não sabia exatamente que pulseira trazer pra vocês, afinal de contas eu costumo trazer aquilo que eu acho legal, aquilo que eu gosto e consecutivamente aquilo que talvez vocês vão gostar também, acho que é essa a, a situação. Então eu ando vendo essas pulseiras que é um monte de coisa junta, sabe, de vários fiozinhos e, e penduricalhos e tal, e eu decidi fazer uma e ensinar vocês como fazer, porque aquela história, né? E da mesma forma que da última vez que eu trouxe pulseira pra vocês eu achei o preço muito absurdo pelo material, então você vai ver uma pulseira dessas, tá 50 60, dependendo do lugar, tá até 70 reais e nada mais a menos que são algumas fitinhas de couro juntas com um pingente e eu andava vendo essas pulseiras por aí com vários tipos de pingente, é pingente de Harry Potter, é pingente de Supernatural, é pingente de infinito, de coroa, de tudo que você pode ver na vida. E eu gosto de pulseira, vocês sabem que gosto de pulseira, e eu pensei, hum, pois sim, vou fazer uma pulseira dessa, vou ensinar pras pessoas como fazer pra elas terem as pulseiras do jeito que elas querem, com os pingentes que elas querem e não ser extorquida por aí. que até nas lojas do chinês a pulseira tá cara. Pra você aí do outro lado, que assim como eu, tem dó do seu bolso e não quer gastar dinheiro. Então, esse vídeo é pra você. Confere o vídeo e eu espero que vocês gostem. Você vai precisar de fitinhas de couro. Eu tô usando uma trançadinha, uma meio camurçada e a outra com um corinho mais brilhante. Você vai precisar também de duas pecinhas chamadas terminais. Um pingente para pulseira, ele é um pouquinho curvadinho para poder ficar certinho no pulso. Argolinhas, um fechinho de pulseira pode ser aqueles mosquetinho, alicate para você conseguir fechar as coisas. Eu tenho três modelos diferentes de cordão. A primeira coisa a ser feita é escolher um desses modelos para fazer a medida do seu pulso. Eu escolhi o cordãozinho de couro que é mais brilhante. Em seguida, a partir desse cordãozinho que eu já tinha cortado antes, eu cortei o cordão que era trançado. Sobrando o meu cordãozinho que é camorçado. Com o cordão que é camorçado, vocês podem ver que a gente vai fazer diferente. O pingente vai ficar no centro da pulseira e ele precisa ser fixo pelas duas pontas dele. Eu corto uma tira que vai passar por dentro desse pingente, como se fosse uma argola. Em seguida, eu corto outra medida igual, uma pra cada lado. Agora chegou a hora de juntar tudo pra gente começar a dar forma pra nossa pulseira Eu pego uma das fitas que eu cortei do tamanho do pingente e coloco por dentro dele E junto as duas pontas Do lado esquerdo eu coloco a tirinha de couro brilhante E do lado direito eu coloco o fiozinho que é trançado Depois eu pego o terminal, encaixo eles e prendo com alicate Eu faço a mesma coisa do outro lado Caso sobre pedacinhos das tiras, assim como sobrou do meu Você pode usar a tesoura e recortar essas sobrinhas, não tem problema Com as argolinhas você vai fazer uma mini correntinha, abrindo e unindo elas que vai servir para um dos lados do feixe da pulseira. <SILENCIO> Quando você terminar a sua correntinha, é só você colocar em um dos lados, não importa o lado, pode escolher o lado que você quiser pôr. E do outro lado, você vai colocar o fechinho mosquetinho com uma outra argolinha. Com isso, você tem um fecho regulável. Assim, você pode usar ela mais apertada ou mais larga. E se você quiser vender para os seus amigos, eles também conseguem regular a partir das argolinhas que você deixou sobrando na correntinha. E é isso É isso aí Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz com muito carinho muito amor essa pulseira pra vocês Eu espero que vocês façam Não se esqueçam de me mandar foto lá na fanpage do canal Ou me marca nas fotos que vocês tirarem lá no Instagram Certo? As minhas mídias vão estar aqui aparecendo E tem aqui embaixo também na descrição do vídeo É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!